O objetivo é, se o Ministro continuar apenas com a proposta que está agora em cima da mesa, manifestamente nós vamos continuar esta luta cada vez em crescendo, uma grande unidade de pessoal docente e não docente que se vai materializar, como eu há bocado disse, numa nova grande marcha, não só para a educação no dia 28 de janeiro, também em Lisboa, mas também pelos serviços públicos, e pela saúde, continuar... pela cultura. As greves, se o Ministro não cede nas principais reivindicações, o stop é um mero instrumento legal de, desta grande vontade coletiva de docentes e não docentes, chamados uh, para uma reunião hoje à tarde uh, para uh, discutir os serviços mínimos a partir de 1 de fevereiro. Pronto, vamos obviamente cumprir todos os, os trâmites legais desta, desta discussão, mas uma coisa é certa, isto é também um atentado ao direito à greve e por isso é que estamos a chamar uma nova marcha antes desses serviços mínimos começarem a 1 de fevereiro, se começarem efetivamente, nós vamos fazer então, uma grande marcha já envolvendo não só os profissionais de educação, mas também profissionais da saúde, profissionais da justiça, porque estamos todos, não aguentamos.